Se acostuma, ah, Brenos te bate nesse debate, você só late Cê é do Rio Grande, do isso aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma, entendeu? Que eu vou dar combo, mesmo só vou fazendo isso daqui, sabe que é sim, O tá? Oh, chamo eu, que não tem flow, tô rado, quem, rá quem te chamou, já que... Quem que não tem flow? Quem que não tem flow? Uh. Cê se engasou, pô, cê se engasou, pô. Akuma, você se engasopou, você se engasopou. Na Yakuma, você vacilão. Acho que você que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu. Só não e você tá na sola agora, mano. Você não foi capaz. Eu tô na sua escola. Você rima em Detroit, né, parceiro? Só que você não tá em Detroit. Essa porra é Rio de Janeiro. Uou! Acha que eu tô sem GPS, calma eu sou chei. Mas aqui, que mano sabe que eu já vou improvisando Uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando Põe o um beat oh. no wave porque você é menino Eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos Amigo, oh. por isso eu faço a rima que aprofunda Se cê tem nove calda, é nove, chute na bunda Não oh. é nove, não tô sozinho Você até falou que você é o sábio dos seis caminhos Não, cê é, não é não, eu sou verdadeiro Sem é esse caminho só preciso de um Marechal, isso é Rio de Janeiro eu teu caminho nem sou Exu caveirinha Você falou que sou sábio na improvisada Você é o sábio dos três caminhos Mas você não sabe de nada Uou! É a minha rima. Calma que eu já tenho sabe que essa disciplina Você falou até de Exu Calma que eu tô com domínio Você não é trancar rua, é só trancado no condomínio não,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 Há quatro anos atrás você matou o cara, daqui a quatro anos eu mato o cara que te mata hoje, Pô, você não tá ligado? Quer dizer que funciona? Mesmo não é que é poesia. Mas maloqueiro nunca evolui. Quem evolui porque é Pokémon, abri morto todo dia. Mas não falar de se matar de trampar. Você não entendeu, meu parceiro? Eu dispenso a vingança do Temua, porque quando tenta me matar, você vai morrer primeiro. Agora o que eu tô dizendo? Eu sou o cara que ou seja, cê tenta me mirar, só que quando eu caio, eu caio atirando Eu, eu morrer primeiro, cê não entendeu que agora do bigão calca o fim Eu posso morrer primeiro parceiro depois da minha morte Tem cê que correram por mim Ah, cê entendeu, até porque eu mando aqui a capela Que se foda mesmo, se não tivesse batido a Cada com a minha vida que a morte, eu mando quinta atrás dela É, cê manda a mais bela E vai ter uns caras que vai correr por você depois da morte Eu espero que não corra atrás de mim Passar a alma eu desejo paz, pra eles eu desejo sorte o inimigo, demorou, mas não, você tá na encolha, eu, eu também quero um triplo de sorte pro inimigo, eu tô pra ele de presente, um oito, de quatro folhas, ó, oh, tá ligado então meu mano, por isso que eu vou falando na batida, eu não tô louco, hoje eu te bado, ô oh, seu escroto, porque agora de sorte eu vou ter o dobro, pode ser, quatro folhas, pode ser oito, você não entendeu, você tá enganado, ou seja, arranco o pétala pro pétala pro pétala e o azar do inimigo vai ser do. Você não vai acabar com a plantação, só acaba com a plantação, se arranca a mão do jardineiro. mão o jardineiro, pode pá, então meu ajuda tá ligado que agora minha mente não entra em greve Eu sou aquele anão de jardim que no fim dessa história salta, branca de neve. Você branca de neve Infelizmente você apodrece, isso não tem a ver com o jardineiro, né?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 Deixa aqui nos comentários, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Essa é minha vontade, essa é minha verdade. Primeira vez na batalha da aldeia, isso em penteia. Eu estou à vontade, então pode vir, mano, que pra mim isso é um vacilão. Para entrar lá no Egito não existe. Não tem 12 anos de escravidão. Até de escravidão, eu sei que o papo é sincero, só pra vocês perder. Também 40 anos no deserto onde Eles acharam que o meu povo ia passar de fase Só que depois de 40 anos no deserto é terra Promotivo e rolê no oásis ah! ah! rolê no oásis Mas se você tá no deserto sua rima levou né? ela É só miragem. E você me entende o que eu faço? Agora é essa aqui até que no deserto eu faço E sim, eu sou feito pelo réu Na terra prometida que eu sou a promessa de 2023. Um... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se não é que mano pra mim você é um perde nem que o que ser grafite pede ver quando abre a caneta big. Promessa de 2023 é o que você fala na batida. Se eu fosse você esperava no que vem porque você é uma promessa ainda não cumprida. Eu te matei com o meu departamento ah! Você joga da verdade doce Só que aqui você fica no pé Eu fui pro Egito, não o Egito, não é grafite, é José É, é o meu jogo agora eu fui maturcal improvisado É, não deram nada pra mim, só José no Egito Essa é a ascensão do escravo. Ô aí Calma que o gente vai virar, fica suave, fica suave que você fica no ponto Os últimos o primeiros Já que o primeiro nem tava no topo Porque o primeiro sempre é cuzão Você vai perder sua vida Só em Quero que se muda o primeiro Eu sempre falo em tá corrida Eu sou o primeiro Eu tô no topo, você tá na toca Sabe por quê? Eu fui o primeiro, porque Pra chegar no topo não é topa Você tá ligado, você tem no topo é mas a pressa Porque quem não é toco de jegue Não tá no topo da tonalete Tipo em um bailão Mano, você tá sem toca é porque ele se fraco, fui isso. Opa, você é entendão, por isso você é demente. Quer adivinhar meu desejo? Olha o tamanho dele, ele é um garro doente. Tipo ah! bailão, eu mando essa sessão. Que o bailão nunca encostou, porque senão você Você é ah! agora você me xinga. Você não, não se motiva pra comemorar, mas não cola no próximo não singa. Ah! Eu falei no bailão, pra ver todas as danças. Falei no bailão, pro FL pega com olho, o merimento já foi me de lança. Ah! Meu mano, por isso que você passa veneno, eu um sou o pai dos caras, tentar tá fazendo meu caseiro. Não, você não me tomou no baile, louco de lança. Por que? Quem tá no baile, malandro não lança? Malando balança, entendeu, paizão? Pra mim, você é um cruzão Você viu o FL de Juliette? Ou para cena em cima do parecão? Ele tava em cima do palito, fazendo vazio do mongo Tava balançando o ombro, parecendo um boneco de poço. Ele falou, quando eu vi, cê entendeu, agora cê perde Me emprego mais o país que o FNP se mete com a nerd tá. é no mesmo que cê quer ficar, pra lá É se ele chegou agora pra matar Realmente é essa parada, você vê que nós é de quebrada Aqui eu sou FNP, no meio do vaivão é o rei <risos> Na revoada, na revoada. Na revoada, você perde seu jean. Na revoada, você perde sua frente. Ele vem de misuro. É um dinar que eu passei do Zuluth. Mas ele falou que tá de misuro. Calma aí que você tá sem cola, quer pular mais alto do que o pulo. Melhor pelo 24 de 4 bola. Meu carro sem maldade não argumentou. Amigo seu pode a zona sul, pode avisar pro tubarão que o rei da revoada é um Pitbull. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ok, ok, ok Rima percebo 3, 2, 1, rima Eu percebo a O na sua voz Só K O K O K O K O K O K O K O K O K Caiu outra hora, ele vem todo carente Eu acho que esse MC nunca tá por a frente Porque eu te... ele morreu, logo com a boca no céu E guriu o Barreto, quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol Foi é bonde do girassol, não vem cá com filosofia O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida Você não me entendendo, parceiro, então separa. se para Se concluindo às vezes We <laughs> here! Eu gostei muito do seu flow, mas cadê é sua rima aqui? Olha ah, só fala que eu quero, mas você já vai perder depois Quando eu tô mano, você vai se fuder ¿Por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 é nóis, falou, Rimas Fala aqui.